Querida veterinária, estou escrevendo esta mensagem para solicitar a prescrição de sachê 5 vezes ao dia e petisco em livre demanda para o gato. Assinado, o gato, digo, a humana.